de prêmio, tudo bem? Evelyn Guimarães por aqui. Olha só, a Fórmula 1 e a FIA estão em pé de guerra. Passa! Esse bastidor e o relacionamento entre as duas entidades agora parece bastante estremecido, principalmente depois da publicação do, cal do calendário da Fórmula 1 para o ano que vem. Veio à tona essa relação, esse ruído que agora parece cada vez maior. Mas antes da gente mergulhar nesse assunto, eu quero pedir o um like neste vídeo, a inscrição no canal, se você ainda não o fez, e que você também acione o sininho aí para não perder nada do nosso conteúdo, permita as notificações, assim, sempre que entrar um vídeo, uma live, você fica sabendo e vem comentar aqui com a gente. Olha só, vamos falar agora sobre esse ruído que parece cada vez maior no paddock de um estremecimento mesmo da relação entre o Liberty Media, a Fórmula 1, e a FIA, né? A, o Liberty Media é a, o detentor aí dos direitos comerciais da, da Fórmula 1 e a entidade que rege o esporte, que faz as regras, que fiscaliza e tudo mais. E parece que as coisas não andam é, muito bem, não estão na mesma página aí. E isso veio à tona depois da publicação do calendário da Fórmula 1 para o ano que vem. Estão comigo para comentar este bastidor da Fórmula 1, Ana Paula Cerveira e Luana Marino e é o seguinte é, o Roberto Tinteiro que é um jornalista é, italiano da Sky Ita Itália e, e escreve também na versão italiana do motor ele fez um texto de análise sobre trazendo exatamente essa questão entre FIA e Fórmula 1 que parece Cada vez mais é, distante em termos de é, conduta, em termos de decisões, a Fórmula 1 está muito, parece muito insatisfeita com as coisas que têm acontecido. Dentro da FIA, principalmente sobre a nova direção aí do Mohamed Ben Sulaim. É, então, assim, ontem foi publicado o calendário de 2023, sem um aviso prévio da Fórmula 1. A Liberty teve que fazer as coisas muito rápido ali para acompanhar, e isso é totalmente fora é, do que a gente costuma ver, né? Nesses casos é sempre assim: vem, a, é, vem o, o o anúncio da FIA e da Fórmula 1 em um conjunto, falando sobre é, o calendário. E dessa vez, a FIA que pareceu querer, na verdade, tirar um pouco o mérito ali nas negociações, no desenvolvimento desse calendário. E tem outras coisas também que estão, digamos, tirando um pouco o sono ali e trazendo algumas críticas com relação à FIA. Por exemplo, a questão das joias, a demora em decisões aí, como foi a da regulamentação dos motores de 2026, é, a, a própria diretiva da Fórmula 1 que passou por cima da comissão de Fórmula 1. Então, alguma, alguns detalhes aí não estão se encaixando entre FIA e Fórmula 1. Ô, Ana, o que isso significa e as consequências de, uma, de um estremecimento entre FIA e Fórmula 1, hein? Oi, Eve. Então, é, algo que meu pai sempre dizia quando a gente assistia futebol é quanto menos o juiz for falado, for mencionado, melhor é para a partida. E eu acho que isso é a mesma coisa em relação FIA-Fórmula 1. Eu acho que desde o GP de Abu Dhabi, muito se fala sobre a gestão da FIA, né, e todas essas questões que você apontou. Eu acho que o estopim mesmo foi essa questão do calendário, que segundo, né, apurou o Roberto Tintineiro, é, a, a FIA acabou divulgando o calendário sem alinhar primeiro com a publicação com a Fórmula 1. Então acho que a consequência disso é primeiro que a gestão do Mohamed Ben Sulaim, ela veio depois da grande gestão e problemática de Michael Masi, né? Então eu acho que aí não deixa uma boa impressão a, a gestão do, do Ben Sulaim, até porque ele sempre impôs que faria uma coisa mais concisa, mais coerente. só que nesse momento, com a principal interessada ele não está correspondendo, segundo a apuração do jornalista. Então eu acho que a FIA e o 1 sempre tiveram muitos problemas. E eu acho que acaba por desgastar muito o esporte. Eu acho que cada uma ali tem sua. É, sua função, uma que é a Fórmula 1, né? a Liberty Media tem a função administrativa e a FIA tem a função desportiva. Mas quando as duas partes não estão correspondendo, não estão falando juntas, eu acho que isso cria um grande problema para o esporte. E aí eu acho que a Liberty Media, caso veja que a, a Ben AM não esteja realmente fazendo um bom trabalho em relação ao esporte que ela comanda, aí eu acho que talvez ela repense ou não, no que fazer ou reestruturar de alguma forma para que os desejos dela também sejam alinhados é, no esporte que ela comanda, que ela negocia e que ela quer vender para o mundo todo. É verdade. Ô Luana, parece um detalhe, né, essa questão de você publicar antes, publicar depois, ou não haver o um entendimento no momento da publicação, mas ela denota muita coisa, né? Denota é, uma questão de em que a, a FIA parece tentar puxar os holofotes para cima, né? Os holofotes e os méritos por formar esse calendário, por negociar esse calendário. É, Fala-se também que a FIA é, quer muito rever essa, essas receitas financeiras, né? A aumentar a sua fatia do que ela tem da Fórmula 1, porque muito do que a FIA é, do que ela se sustenta, vem da Fórmula 1. Então, me parece que as coisas podem é, realmente é, se transformar em algo bem maior daqui para frente, porque a, essa insatisfação, me parece, só faz crescer com relação à gestão do Ben Sulayim, não? É verdade. Eu até destaco na, no comunicado que a FIA divulgou, falando sobre o calendário 2023, uma fala de Suá que ele fala que a adição de novas corridas e a manutenção das corridas tradicionais sublinha a sólida gestão do esporte pela FIA. Então, ele se coloca como gestor da Fórmula 1 e ignora completamente a existência de um órgão que é o regulador da Fórmula 1 em termos esportivos, em termos comerciais, isso é muito importante. Quando a gente olha para esse calendário e a gente percebe 24 corridas e uma logística completamente louca, pilotos saindo de, de um continente para outro em espaços de uma semana, a gente percebe que realmente tem um problema aí, e quem vai sofrer com isso é a própria categoria, mas a categoria como? Os pilotos, as equipes, todos os profissionais de imprensa envolvidos nessa cobertura, e a gente percebe que isso tudo é um jogo de poder mesmo. A gente tem hoje a FIA e a Liberty Media, que é a responsável pela Fórmula 1, o Stefano Domenicali é presidente da Fórmula 1 e... e a Fórmula 1, no caso, dentro da Liberty Media, que é a promotora, a detentora da parte comercial, e a FIA, que é a gestora da, do, da regulamentação, do regulamento, as regras e tudo mais. E a gente percebe que não está tendo essa, essa sintonia, eles estão divergindo em coisas que são fundamentais e que estão interferindo às corridas. E isso tudo por quê? Por jogo de poder. A gente percebe claramente, por essa declaração que ele colocou no, no comunicado sobre o calendário, que é um jogo de poder, que é um jogo de interesse. A gestão do Sua tem sido bastante problemática. Tanto nas declarações dele, é, quando ele falou a respeito do ativismo dos pilotos, criticou isso, isso repercutiu muito mal. Então a gente percebe também que é uma pessoa que não está atenta ao que de fato está acontecendo ao seu redor e se preocupa com coisas mínimas, como a questão das joias é, dos pilotos, que era uma regra antiga que nunca foi levada tão ao pé da letra, mas causou tanto é, tanto estardalhaço esse ano e quando quanto coisas que realmente são necessárias como segurança de pilotos a gestão da corrida em si como a gente viu em Monza todo aquela, aquele problema da demora do safety car comprometer o final da corrida e tudo mais como que isso fica em meio a essa disputa de poder então é mais uma vez a gente vendo aí que FIA e Fórmula 1 não se entendem Quem acaba se prejudicando é, é, é o esporte São os pilotos e todos aqueles que estão envolvidos com, com isso Muito bem, concordo com tudo que vocês falaram Acho que realmente é um jogo de poder bastante grande aí E aí, o que, que você acha? Deixe aí nos comentários Quem leva essa quebra de braço, hein? Fórmula 1? FIA? O que pode acontecer? Deixe aí e não esqueça